Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Yeshua do cantor Fernandinho, beleza? Então não esquece aí já deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal e colocar nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Estou assistindo esse vídeo aqui de Minas Gerais, estou assistindo esse vídeo da Tailândia, sei lá, coloca aí, tá bom? Para gente se conhecer, tá bom? bom é, antes de eu começar aqui o tutorial, né, essa música. Ela é bem simples de tocar, tá? Então você que é iniciante, uma mão com açúcar, OK? É, ela sobe de tom, tá? Mas também não é nada monstruoso aqui, não tem nada difícil. Gente, é tudo fácil. A gente vai começar aqui em lá menor, né? Quatro acordes, tá? Então vai ser lá menor, mi menor, fá e Lá menor. Beleza? Praticamente esses acordes, deixa eu dar uma olhada aqui, só isso. Aí depois vai ter uma subida de tom, passo pra vocês. Eu fiz uma introdução aqui, que a música não tem, né? Mas eu fiz, tá? Vou passar aqui a introdução que eu fiz. Se você quiser pegar, você pega. Se não quiser, também. No problem, tá? É, vamos lá. Então eu fiz aqui, ó. Ó, Mi, tá vendo? faz ó Isso. beleza é bem simples tá vendo tá ah, pode ser aqui né que foi olhar a notificação do celular ali <risos> perdi a atenção aqui de novo Bem devagarzinho, tá? Isso aqui eu não vou facilitar não, que já tá muito fácil, tá bom? Então vamos lá, ó. Tocou aqui, ó. Beleza. Aí depois eu vou fazer, ó. E vai vir pra cá, ó. Beleza. Depois vai vou fazer, ó. E vai vir pra cá, ó. Viu? Facinho Ok O nome dessa técnica é chord melody, né? Ou short melody, né? Aí depende, aí o meu inglês é péssimo Então eu cito os dois, tá? Aí uns alunos ficam me corrigindo Não é short, é chord <risos> Tá bom? Então o nome dessa técnica aqui, ó, falei de celular? O nome dessa técnica é chord melody, ok? Que é melodia no acorde, tá? O que que acontece? Essa é uma técnica que eu ensino lá dentro do curso de teclado online, tá? Módulo 3 aí, pra quem é aluno do curso, tá assistindo e tá no módulo 1 ou 2 Chegar no módulo 3, 3 você vai estudar essa técnica Vamos continuar Bom, fez a introdução, você vai cantar Yeshua, Yeshua ficar cantando muito, não, né? Que já viu, né? eixo, Facinho, tá vendo? Ó? Lá menor Mi menor Fá Sol Lá menor, tá? Aí a outra parte é só isso aqui, gente. eixo. Aí vem a outra parte, tá? Que é Lá menor. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. No mesmo tempo dos acordes, tá? Sou tua noiva apaixonada te esperando para... Dançar. Beleza? Então, ó. Lá menor. Mi menor. Fá. Sol. Lá menor. Estão ouvindo meu celular aí, né? Vou deixar. Sol. Lá menor. Tua noiva. Apaixonada. Mi menor. Te esperando. Fá. Sol. Para. Dançar. Aí vai repetir, depois que repetir tudo de novo, vai vir um, uma passagem aqui. Então, antes da gente ver essa passagem, fica aqui o meu convite para você se tornar o meu aluno no curso de teclado online. Curso esse, né, que conta com o meu suporte mais de 40 horas em videoaulas, tá? Tem um monte de páginas de PDF lá, mais de 400, sei lá se contar tudo, entendeu? Então você vai ter suporte comigo, ok? E eu também vou começar a montar uma comunidade aí em breve aí para os alunos estarem compartilhando a sua evolução, tá? Então, além do meu suporte no WhatsApp e tudo mais, eu vou estudar isso, eu vou montar essa comunidade aí, talvez no Telegram, que cabe um monte de gente, né? E aí a gente deixa lá o Telegram só para você, aluno, tá? Em uma comunidade, postar lá o seu desempenho, o seu crescimento lá dentro, tá bom? Então, fica o meu convite aqui para você se tornar o meu aluno, link na descrição, e eu vou deixar também um link aí afixado nos comentários, beleza? Vamos pegar o resto da música, então Bom, aí repetiu tudo, tá? Aí vai vir essa parte aqui, ó vai, vai pegar aqui, né? Te esperando Para dançar Dois, três, quatro Lá menor Aí vai pro Sol Um, dois, três, quatro Ré com Fá sustenido, tá? Um, dois Esse acorde você pode fazer assim, tá? Ó. Ó, aqui ó, dedinho aqui, ó Beleza? Você pode fazer, ó Aí você pode vir aqui, ó Se você tiver dificuldade, tá? Aí depois vai vir um Fá Então ficou Lá menor Sol Ré com Fá sustenido E Fá Beleza? São duas vezes isso, tá? Então vou fazer as duas vezes, ó Quatro dois, três, quatro dois, três, quatro um dois, três, quatro repete um dois, três, quatro dois, três, quatro dois, três, quatro um dois, três, quatro cai no lá menor dois, três. Quatro. Quando chegar no 4, aí vai subir o tom. Eixo. Não tem preparação, não, tá? É. Então, ó. Fez aqui, né? Pá, pá, pá, pá, pá. Caiu no Lá menor, ó. Tum, tá. Ie, vai pra Si menor, tá? Ó. Então, ó. Si menor. Fá sustenido menor. Sol. Lá Si menor Beleza? De novo Yeshua Yeshua Cantar desafinado Aí ó Yeshua Beleza? Vem saltando ó, Vem saltando Sobre os montes De G, G Lem, beleza? Agora vai vir. Sou tua noiva, né? Sou tua noiva apaixonada. Te esperando para dançar. Aí daqui fazia show de novo com a música. Eixo. Fácil, fácil, fácil. Entendeu? É, vou tirar aqui agora esse pad. Vamos voltar aqui para para Lá menor. Tirei o pad, tá? Você pode tocar aqui, ó. Menor aqui, tá vendo? O lá menor ó. Você vai entrar aqui ó com esse dedo junto com o acorde, ó. Na hora que o polegar tocar aqui, se levanta a mão, ó. um e dois e três e quatro. dedilhado, simples, fácil e vai resolver para você tocar essa música, se for só com piano, por exemplo. Bom, é isso aí. Não esqueça então que os meus links estão na descrição, também nos comentários eu vou deixar aí um comentário fixado aí com os links do curso, tá? Para você poder estar estudando comigo e em breve vem novidade aí, tá? Tô terminando o curso de worship, e logo logo ele sai, tá bom? E aí a gente vai estar tá também lançando esse curso aí com essa linguagem, tá? Bom, um abraço para todos vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau!